Olá, você está no só venda seu canal de entretenimento da internet. Esse pobre rapaz precisava de um pouco da ajuda médica. Mas não ele se preocupe, ele está bem. <risos> Qual o seu nome? Bem bom te conhecer. Bem, é bem bem. Alguém colocou um espelho na floresta Para ver como um urso reagiria Você não odeia quando isso acontece Ele acabou de sentar no banheiro Veja o que aconteceu Scientists found this weird uncoordinated frog species that can jump but almost never lands on their feet. Espécies de sapos descoordenados que podem pular, mas quase nunca pousar em seus pés. No, no. No. The boy who lives. sleep on the shelf. Este gato adormeceu na prateleira. O so que é tão incrível é que eles possam viver por cerca de 15 anos e produzir cerca de 2,000 eggs a cada dia. O que os torna tão incríveis so é que podem viver cerca de 15 anos 15 e produzir 2, cerca de 2,000 ovos a cada dia. dia. Vamos, vamos, vamos. Esse pobre rapaz. Esse pobre rapaz precisava de um pouco Come mais on. de tempo.